Como eu sei se eu sou nascido de novo? Ou seja, se eu sou um nascido do Espírito? Se você tem essa dúvida, então dá uma olhada para ver o que Jesus disse a respeito desse assunto. Em João capítulo 3, respondeu Jesus, Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do vento, que é o mesmo que espírito. E a partir dessa palavra de Jesus, a gente pode concluir, primeiro, um nascido do espírito é soprado para onde o espírito quiser. Segundo, aquele que é nascido do Espírito é capaz de ouvir a sua voz. Terceiro, um nascido do Espírito não sabe de onde vem. E quarto, um nascido do Espírito não sabe para onde vai. Agora vamos explorar um pouco mais cada uma dessas quatro qualidades. Primeira, se o Espírito sopra para onde quer, isso significa que ele está sempre em movimento, ou seja, nós devemos estar sempre em movimento, em transformação. E eu estou querendo dizer, por exemplo, que o nascido do Espírito não pode ficar limitado por uma instituição religiosa ou por qualquer outro tipo de prisão. E isso também quer dizer que se a pessoa foi cheia do Espírito uma vez, ela deve estar constantemente recebendo novos enchimentos do Espírito, sempre passando por novas transformações. O segundo ponto é que um nascido do Espírito é capaz de ouvir a sua voz. Isso tem uma relação direta com João capítulo 10. Vem comigo. Aqui Jesus está dizendo para a gente que ele é o pastor que entra pela porta dos apriscos. No verso 3, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. E nessa palavra de Jesus a gente percebe de novo o movimento das ovelhas, que é de dentro dos apriscos para o lado de fora deles e não chamando as ovelhas para dentro dos apriscos. E se as ovelhas de Jesus forem capazes de ouvir a sua voz, então elas vão ser guiadas por essa voz. A gente não precisa se preocupar em querer controlá-las. Na verdade, a gente nem precisa se preocupar em diferenciar alguém que é nascido do Espírito daquele que não é. Afinal, o bom pastor é completamente suficiente para poder direcionar suas próprias ovelhas. E falando na questão de controle, existem pessoas que criam regrinhas para dizer quem é nascido e quem não é. E algumas pessoas costumam dizer que o nascido do Espírito tem que manifestar, por exemplo, o dom de línguas. Mas a gente percebe com esse texto, com essa palavra de Jesus, que não tem nada a ver. O que importa no final das contas é se eu sou capaz de ouvir a voz do pastor e seguir essa voz. E o terceiro ponto é que o nascido do Espírito não sabe de onde vem, ou seja, ele não tem muita clareza a respeito do seu histórico religioso. Na verdade, ele nem se importa muito em demarcar quando foi exatamente que ele foi batizado na água. Isso faz com que o nascido do Espírito não tenha propriamente uma carta de recomendação religiosa. Porque o nascido do Espírito não se preocupa se ele vai para a igreja, se tem que frequentar um lugar ou ter algum tipo de cobertura espiritual de algum líder religioso. E além de não saber de onde veio, ele também não sabe para onde vai. E esse é o nosso quarto ponto. Se ele não sabe para onde vai, é porque ele não tem objetivos de vida muito concretos. E não deve conseguir dar justificativas muito claras para os seus propósitos. E isso quer dizer que se o um nascido do Espírito tem alguma obstinação, essa se dá com relação à busca pelo reino de Deus. Ou seja, em permanecer sob esse governo do Espírito, esse reino celestial. E tem gente que pensa por aí que para ser um bom nascido do Espírito, a gente precisa estar em todos os cultos e chamar as pessoas para a igreja. E eu coloco essa igreja entre aspas porque, na verdade, igreja significa chamados para fora e não chamados para dentro. Isso quer dizer que se a pregação da boa notícia do reino dos céus está sempre associada com ajudar as pessoas a sair dos sistemas religiosos, isso quer dizer que em oposição a esse movimento de evangelismo existe também o proselitismo, que é aquilo que Jesus disse a respeito dos fariseus que percorriam terra e mar para fazer um convertido que se tornaria duas vezes mais merecedores do inferno que eles mesmos. E com isso fica claro que um nascido do Espírito é bastante diferente de uma pessoa religiosa. Eu sei que você pode estar se perguntando que ao ser nascer do Espírito, qual passa a ser a função dele nas nossas vidas?